Já pensou tornar a experiência de locação inesquecível para seu cliente? Reduzir e agilizar processos? Entregar aquilo que seu cliente não espera? Com o Credipago ponta a ponta, o cliente acessa o site da imobiliária utilizando o simulador. Filtra pelos imóveis que cabem no seu bolso e agenda a visita aos imóveis que poderá alugar. Na visita ao imóvel, corretor e cliente já sabem que o imóvel poderá ser locado. Você ganha eficiência e seu cliente tem uma experiência única. Aprovando o imóvel, o cliente poderá fechar a contratação pela imobiliária ou 100% online. Para finalizar o processo, confirma o contrato de locação de garantia crédito pago de mais seguros através de biometria e uma simples foto. Pronto! Seu cliente sairá na hora com as chaves do imóvel. Um processo inovador, simples, eficiente e feito em parceria com a sua imobiliária. Em breve!